Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos dar continuidade ao nosso exemplo com múltiplos malcheiros, cheiros, que eh, exemplifica o ciclo de refatoração. Eh, nós iremos até o mau cheiro 2, eh, dos 5 mau cheiros que nós identificaremos, tá certo? Essa videoaula é muito grande, nós vamos quebra quebrar em, em duas partes. Então, começamos aqui o nosso... Grande espetáculo sobre o ciclo de refatoração. O que a gente sabe quando o código entra na fase de refatoração, ele tem que estar, ele tem que passar nos testes. Então, no nosso exemplo, nós estamos usando, uh, eu apresento aí a bateria de testes. A bateria de testes segue o exemplo do tipo end tá? que a gente já tinha uh, falado anteriormente, tá certo? Cada um desses testes garante um caso de teste correspondente que vai fazer com que a, a minha funcionalidade calcu, Calculate Discount faça exatamente o que eu quero. tá certo? Eu tenho aí é, cada uma dessas condições do Endem, exemplifica é, e restringe claramente o que, que eu quero fazer. tá certo? Mas no final, o que isso importa é que toda vez que eu fizer uma uma refaturação de um mau cheiro, tá certo? eu vou testar usando essa mesma bateria de testes. Tá certo? E ela vai ficar valendo do começo ao fim. Ou seja, a, a bateria não muda por causa da refatoração. Tá certo? No primeiro passo que, que eu já tenho agora o, o código eh, testado para começar a refatorar, eu vou farejar né, o, o, o, o código em busca de maus cheiros. Eu vou, eu vou tentar olhar né, quais os maus cheiros que ele apresenta. Tá certo? Então aqui no nosso exemplo, eu posso mostrar para vocês... Aqui nós temos os nomes inapropriados, tá certo? Quando eu falo age, eu não sei o que quer dizer só isso dentro do contexto, uh, na verdade eu fico sabendo mais informação por causa do, da, do comentário que está ali do lado, dizendo que uma idade acima do limite, né, tá certo? Que estaria correspondendo a um senior, né, ou um idoso, né? Então estou dizendo aí que é um not age, então não é idoso. Uh, o nome não é muito apropriado do jeito que está o outro mais ainda né está só simplesmente o sub né sub eu preciso saber que isso tem a ver com uma alguma coisa que já foi subsidiada né tá certo e o terceiro é pior ainda porque ele é o not f time né tá certo eu fico sabendo que ele quer dizer not full time por, por causa do comentário que diz que não é tempo parcial então ele é um tempo integral né ele é um full time tá certo então os nomes estão bastante inapropriados o segundo que atrapalha bastante aí são as expressões booleanas negativas, né? Tá certo? Eu tenho not age, eu tenho not sub, eu tenho not f time, tá certo? Quer dizer, isso uh, já foi provado, né? Que o ser humano ele não consegue trabalhar direito com com negativas, né? Tá certo? É, então isso nós temos que é, que mudar depois. E o terceiro é que está cheio de comentários, né? Tá certo? O item 3 aí, né? O mau cheiro 3, é o conjunto de comentários, está muito cheio de comentários e a, a, a tendência nesse exemplo é que todos os comentários saiam. Não quer dizer que os comentários sejam uh, uh, ruins uh, no geral, é que você só vai colocar os comentários que sejam necessários, normalmente são os comentários que respondem o que e por que uh, o código deve ser de, de uma determinada forma. Tá certo? E mesmo esses, de acordo com alguma forma de refatoração, eles também desaparecem. Então, um código sempre vai ter muito pouco comentário. No resto, ele é um mau cheiro, muito evidente. Tá certo? Continuando, olhando aqui, eu tenho um código, a variável temporária, discount, que ela aparece recebendo uma atribuição em quatro lugares, né? tá certo? e depois no um return, aparece de novo. Então isso aí é um, claramente é um código duplicado. E, e por fim, o, nós temos um if aninhado. Normalmente os, os ifs em orientação a objetos, poucos ifs acabam ficando no meu código. Normalmente a gente remove a maioria deles, através de polimorfismo, através de algum padrão de projeto ou usando a técnica que nós vamos mostrar na, na próxima parte desta aula. Tá certo uma coisa que também é evidente é que a técnica que eu vou aplicar, ela trabalha e remove esse código duplicado de uma vez só. Tá certo? Ou seja, quando você aprende a usar a técnica para remover o IF aninhado, você já aprende a, a, a retirar esse código do jeito que está esse código duplicado. Nós estamos separando aqui é, para ser uma maneira didática e exemplificar código duplicado que a gente pode então remover. Tá certo? É nesse sentido. Com isso, nós temos então uma lista de, de malcheiros, cheiros, né? tá certo? Essa lista de cheiros tem eh, nomes inapropriados, tem ifs com expressões eh, booleanas negativas, eu tenho comentários, tá certo? Eu tenho um código duplicado. Esse código duplicado é decorrência, principalmente por causa daquela técnica que estava lá em que eu mostro um ponto de saída apenas, ou seja, eu, eu me fixei que eu tenho que ter um ponto de saída, e para isso eu sou obrigado a, a duplicar, a multiplicar a variável que vai receber esse valor de saída, para devolvê-la no final, tá certo? E por fim, o último, os ifs aninhados. Com isso, nós chegamos ao, ao final desta parte, da metade desta aula, tá certo? em que nós uh, conseguimos, ao examinar a lista, de uh, uh, ao examinar o código que eu estou querendo refatorar nós conseguimos identificar esses cinco maus cheiros, tá certo? Então, com isso, nós seremos capazes de, para cada um dos maus cheiros, nas outras partes futuras, eu vou conseguir, então, identificar as técnicas de refatoração que são apropriadas para cada um dos tipos. Por isso foi importante ter chegado nesta lista. Obrigado.